Olá pessoal, boa tarde, tá? bom dia ou boa noite, você que vai nos ver aí, que está inscrito no YouTube, pode nos ver isso a, a qualquer hora e em melhor qualidade também, não é? Não se esqueça, você sabe disso, estamos em todas as mídias. Tá? E hoje vamos falar de coisa muito importante. Veja né? a a mídia esse esse governo de ocupação ele tem pautado a, a mídia né é ele que pauta a mídia a mídia só fala neles naquilo que eles querem que a mídia fale e a gente perde a percepção do que realmente está acontecendo então eu vou falar um pouco sobre economia né o que é que está por trás desse diversionismo do governo né? para esclarecer vocês, pra, ou melhor, né? para provocar vocês. Né? É provocar. Eu gosto de provocar. Daqui a pouquinho eu volto. Né? Então, isso aí. Né? Enquanto... Enquanto a, as pessoas se distraem né, com as manchetes diárias, né, esse governo tá, é manchete todos os dias, em todo tipo da mídia hegemônica, eles dão as notícias, assim, factualmente, né, como se eles... Né, o ministro, por exemplo, anuncia... Um, um pacote para reativar a economia. Né? E a, a mídia diz que... <risos> informa sobre o pacote né? como se realmente fosse um pacote para reativar a economia sem o menor senso crítico. Né? Isso é que é, é, é, é, é terrível, né? de, de, da conjuntura, que nós estamos vivendo. Né? Aí o, o, o super-ministro né, da, da, deste governo de ocupação, que é o Paulo Guedes, né, ele né, mandou... O, o, o, e, e, irei, vou começar de novo. É, meu caro Khaled, é... a coisa é complicada. Estou começando de novo. Né? Vamos, né? Esse governo de ocupação pauta a mídia, né? e a mídia noticia as coisas como sem assim, o um menor juízo crítico. Veja, vejamos o que está acontecendo. Na, na, na área e, econômica. Né? Paulo Guedes, o super-ministro da, da Economia, né? ele anuncia, anuncia um pacote para reativar a economia. Né? A imprensa né? noticia o, o pacote sem o menor juízo crítico. Né? E ele anuncia que é preciso acelerar o processo de privatização. Segundo ele, falta mais de uma centena de empresas públicas para serem descartadas, porque o que eles estão fazendo aí? Descartadas a preço de banana as empresas públicas. E a mídia aplaude, diz que é isso mesmo que tem que fazer? O pior não é isso. Né? É a entrega do petróleo, né? o governo de ocupação entrega o petróleo, quer transformar a Petrobras em mera extratora e exportadora de óleo, né? em igualdade de condições com as estrangeiras que livremente estão entrando no país para explorar as resíduas brasileiras. A próxima vítima, né, anunciou o próprio presidente do governo de ocupação, será a Eletrobras. Né? Para vender barato, já fatiaram. Né? Como fatiaram a Petrobras? Né? Veja né, que eles antes... Já, né, a Petrobras era uma empresa integradora, né, integrada, né? desde a extração, né, passando pelo refino, né, o transporte, né, do refino para a petroquímica, né, os oleodutos e gasodutos, tudo isso era Petrobras. Hoje eles querem que... Né, estão transformando ela em, unicamente, extratora do petróleo, para vendê-la na frente barato. Tá? Eles querem se livrar de tudo. Na Eletrobras eles já fizeram isso, né? Já, né? já venderam uma porção de distribuidoras, uma porção de produtora de energia. Né? Pensa, veja o seguinte, né? quanto de recursos humanos e materiais são necessários para construir uma hidroelétrica de grande porte, como, por exemplo, o complexo de Urubupungá, no noroeste de São Paulo, ou Furnas, em Minas Gerais. Pois agora, é uma empresa estrangeira que, sem ter investido nada, né, assume o controle da geradora né, e tudo que ela significa. E é outra empresa estrangeira que leva a energia lá gerada até a sua casa. O seu salário diminui, o mínimo, salário mínimo congela, a conta de luz, de água, de gás, né? o preço da gasolina, do álcool, aumentam todos os dias. E nós, né? O pacote do Guedes foi encaminhado diretamente para o Senado. Por que será? Hein? Não é para desconfiar? Qual é a prática? A prática todo tipo de, de projeto como esse começa a tramitar pela Câmara Federal. Primeiro nas comissões técnicas, só depois de aprovado em plenário da Câmara é que vai para o Senado. Por que essa inversão? ele mesmo explica, ele tem pressa, ele quer equilibrar as contas até 2026. Para enfrentar o problema da falta de dinheiro, para sustentar a máquina pública, no lugar de mexer nos privilégios, de cortar daqueles que ganham mais, né, anuncia corte daqueles que ganham menos e que são precisamente aqueles que fazem funcionar a máquina pública. Ele anunciou claramente que quer reduzir salários e a carga horária do funcionalismo. Quer demitir um monte. Demite e corte o salário dos que ficam. Essa é a tática. Claro, o objetivo do Estado mínimo, até que, não havendo mais Estado, o déficit zera. Não é assim? É o raciocínio do Von Mitz, né, o austríaco do radicalismo neoliberal, que prega o fim do Estado e, e que inspira o tal do Jedes. Né? Se colocasse um teto de 20 mil a todos os servidores públicos, né? quanto se economizaria, você me lembra? E se cortassem... O teto é 30 mil, né? 30 mil ganham o, o, o, os ministros do Supremo Tribunal Federal. E se fosse 20 mil, não estaria bom? E se cortassem as monolomias? Fizeram no México. Né? Lá, o servidor público, se tiver que utilizar um automóvel para cumprir sua atividade fim, Usa veículo de uma frota comum para todos e vai para casa no seu próprio automóvel. E aqui, nossa senhora, quanta mordomia, né E se cortasse essas mordomias? Quanto se economizaria? Aqui o Guedes pretende tirar... 28 bilhões do orçamento em dois anos. Né? Um quarto disso, né? 25% desses 28 bilhões, a custa da pele do servidor público. O cara até parece que enlouqueceu, porque né? no acesso de euforia, né? anunciou que quer proibir o servidor. Público de ter filiação partidária. Alguém precisa mandar esse cara ler a Constituição e a Caixa dos Direitos Humanos, Oi, rápido, senão, senão as maldades não param aí. Olha, como toda, como boa parte do orçamento da União é a TAP, ou seja, obriga a reservar um percentagem à saúde e à educação, por exemplo, o senhor Guedes simplesmente conseguiu desobrigar a união né, de amarrar esse dinheiro. Paga a conta dos gastos supérfluos, como os juros dos empréstimos e, e as mordomias, né, e tira o essencial para o povo vai tirar dinheiro também dos fundos públicos, né? que é um exemplo 220 bilhões em depósitos, né? dinheiro vivo, dinheiro nosso, como para o fundo para o desenvolvimento do ensino universitário, que paga pesquisas avançadas, né? serão desviados para outros fins. Até o pescador artesanal... Né? aquele ali do litoral, né, terá que ressarcir o tesouro pelo que recebe no período de defeso. Né? Quando no período de desova dos peixes né, é proibido pescar para que não desapareça a espécie, o pescador, então, não pode pescar e recebe uma ajuda financeira para segurar a sobrevivência da sua família. Muito justo. Pois bem, agora o pescador terá que pagar para ter o defesa. Para receber aquela miséria né, de meio salário mínimo, ele terá que dar para o governo 7,5% de um salário mínimo. Esses mesmos cento de um salário mínimo Serão descontados do salário-desemprego. É. Argumentam que com isso poderão financiar o programa de emprego para jovens de 19 a 29 anos. É. Dizem que esse programa custará 12 bilhões e o trabalhador simplesmente terá que pagar 10 bilhões. É. São muito bonzinhos, você não acha? Não. É. E como se não bastasse, né? congelou o salário mínimo. Já era uma merreca, né? ajustado pela inflação, agora nem isso. Dá a impressão de que eles decidiram realmente acabar com o pobreza no país da maneira mais simples. Mata o pobre de forma. Já não tinha saúde, não tinha educação, moradia. Pois que morram, pô vamos nos juntar aos 600 milhões de famintos que vivem na África. Nenhuma medida para penalizar os sonegadores, né? penalizar aqueles que obtêm lucros abusivos na especulação financeira. Né? Milhões por minuto né? nessa ciranda maluca. Segundo o sonegômetro, é, nós temos um sonegômetro. Com a sonegação fiscal, o Tesouro deixa de arrecadar cerca de 500 bilhões por ano. Com o faturamento não declarado pelas empresas, né, essa perda ultrapassa 2 trilhões por ano. É aquele um trilhão que o cara quer recuperar em dez anos? Olha aí. Bota a economia capitalista para funcionar, que resolve tudo. Só do, não faturamento, só do faturamento não declarado, dois trilhões, gente. Nenhuma medida né, para controlar a venda ilegal de madeira na Amazônia. São dois crimes de uma só vez aí. Né? É o crime ecológico, né, do desmatamento, e o crime fiscal né, da venda ilegal não faturada dessa madeira. E ao contrário de proteger lá esse, essa venda ilegal de madeira, o né, que, é que faz o governo de ocupação né, anuncia que vai permitir a exploração, né, a derrubada das árvores nativas para exportação. Hoje só é permitido exportar tronco de árvores exóticas, como pinos e eucalipto. Então, veja, né, libera geral, que será o futuro da nossa Amazônia. Até onde vai a safadeza dessa gente, que eles tomaram conta até também do BNDES? Querem, se não extingui-lo, para que não atrapalhe a banca privada, né? desfigurá-lo completamente. O BNDES foi criado para promover o desenvolvimento, né? como banco de investimento. é O único que garantia recursos para grandes projetos e também para pequenos empreendimentos, né? emprestando dinheiro a juros subsidiados. Né? A partir do governo Temer, que resultou de um golpe de Estado, né? O BNDES passou para a mão de financistas, né, dessa gente da escola de Chicago, né, e passou a atuar como um banco privado. Em meados de novembro, né, nas mãos da turma do Guedes, né, acumulou um lucro de 2,7 bilhões no terceiro trimestre. Né, 70% mais que no ano anterior no acumulado de janeiro a setembro, o lucro fechou em 16,5 bilhões. Também a Caixa, a Caixa Econômica Federal, o segundo maior banco público depois do Banco do Brasil, que também está ameaçado. a Caixa está ameaçada de ser privatizada, eles confessam. Começaram retirando funções eram típicas, como a administração e a operação das loterias. A caixa é depositária do fundo de garantias e o financiamento da, caça, da, casa, da casa própria a longo prazo e juros subsidiados. Agora eles querem que a Caixa funcione como um banco privado e, e né, tenha os lucros na especulação financeira e, lá adiante, eles liquidam com ela. A função da Caixa Econômica no mundo inteiro é recolher a poupança do trabalhador, administrá-la e dar em troca facilidades para os momentos de dificuldade. Né? ou de felicidade, né? como na compra da casa própria, no casamento de uma filha. Também aplica os recursos em projetos que beneficiam os poupadores na área de saúde e educação. Na Alemanha, por exemplo, onde o capitalismo funciona, há caixas econômicas municipais. Elas recolhem a poupança da população local né? e aplicam em infraestrutura para melhorar o nível de vida das pessoas ali naquela comunidade. É de se perguntar, né? o que vão fazer com esse dinheiro aí do, do, do BNDES, Daqueles 16 bilhões de lucro? Olha, 4,6 bilhões já foram designados para ajudar o governo a pagar as contas. Todo, perceba, todo o país está colocado a serviço de sustentar a máquina, principalmente os trabalhadores e os mais pobres. No total, o banco deverá passar 132 bilhões para o governo. Em vez de financiar o setor produtivo, tudo se volatiza na voragem dos financistas que só pensam em déficit fiscal e fazer os ricos ganharem cada vez mais dinheiro. O que é pior é que todas essas medidas estão sendo aplicadas como um trator, deixando terra arrasada, sem discussão com a sociedade. De fato, chama a atenção o abuso de medidas provisórias ditada pelo governo de ocupação né, e, precisamente, nos setores mais sensíveis. Vale perguntar, né, o que é mais indecente? Governar através de medidas provisórias ou o fato de que se permita né, medidas provisórias? Essa é uma excrescência da ditadura, gente, herdada da ditadura. A medida decretada pelo Executivo entra em vigor antes de ser aprovada pelo Legislativo. Então, para que Legislativo? Ela deixa de vigorar se não for aprovada em 120 dias, mas pode ser devolvida e permanecer em vigor outros 20 dias. Se não for aprovada, perde a validade. Em oito meses, o governo de ocupação já editou 37 medidas provisórias e apenas nove foram rejeitadas. É? Veja se não é um fator de insegurança jurídica. Não é? Você não sabe se a medida vai vigorar ou não vai vigorar. Não é? Isso precisa ser eliminado. É? E com o maior cinismo dos prepotentes... O ministro Guedes disse nos Estados Unidos que se houver no Brasil manifestações de protestos, como as medidas, contra as medidas econômicas, como as que estão ocorrendo no Chile, né, haverá um novo AI-5. O que é isso? Um golpe dando golpe? E vocês vão admitir? Bom, concordem que são fatos. Muito graves pela repercussão que tem na vida de cada um de nós, de cada cidadão. Como que nós não vamos refletir diante desses fatos? Isso exige profunda reflexão, gente. O que é que temos como cenário? Uma sociedade de consumo, consumo exacerbado pela mídia. Abandonou o capitalismo clássico, né? aquele capitalismo né? trabalho, produção, consumo, né? para uma financeirização suicida. Né? O capital improdutivo, como define o nosso professor Ladislau Dobor, né? você tem até um livro, um, um e-livro disponível né? para ver o que, que é, como funciona esse capital improdutivo. Né? Como é que a gente vai sair dessa enrascada? Gente, os capitalistas que geraram, que nos meteram nesse buraco é que têm obrigação de assumir a responsabilidade pela crise e iniciar um novo ciclo de um capitalismo produtivo. É imperioso, é vital, né? Caso não o façam, as coisas realmente poderão sair do controle e impor-se o caos. Reassumir o capitalismo produtivo né, é como reviver e atualizar o ciclo desenvolvimentista iniciado na era vaga. É, digamos, um novo keynesianismo como propunha Celso Furtado. Né? Tudo animal que tem ocorrido no país desde 1980 tem uma só origem, que é a ditadura do pensamento único imposta pelo capital financeiro. Não é exagero, portanto, dizer que só o capitalismo salva. Já há essa percepção mundo afora. Manifesto da GIF, né, que nós publicamos no domingo passado, é a organização que reúne o que há de mais representativo no capitalismo do Brasil, é um grito de alerta, né, provocado por essa percepção. Veja você mesmo se não é. Leia lá o Manifesto dos Caras. O professor, professor Ladiral né, com consultor da ONU, um dos fundadores da Diálogo do Sul, menciona em entrevista, que está também publicada aqui na, na, na, na, na revista, né? que há um agrupamento de intelectuais economistas das mais renomadas universidades do mundo avaliando os danos provocados pela financiarização global e discutindo alternativas. Mais recentemente, nós tivemos chamado o Papa, conclamando os economistas, sociólogos, políticos do mundo inteiro para discutir uma economia de Francisco. Em suma, uma economia que tenha como objetivo o bem-estar das pessoas e a preservação do planeta ameaçado por essa economia que visa o um lucro e o enriquecimento de uns poucos. É isso aí. Fique com a gente e vamos em frente, que só o capitalismo salva, não é de morrer.